O interesse do Brasil por ocupar seu interior é de longa data. Lembramos que o Império Português ocupava basicamente o litoral e as regiões é, das Vars, aí dos grandes rios, né? É, e os Pampas ao sul, né? Uruguai e, e, e Rio Grande do Sul. O interior do Brasil era pouco ocupado. Umas pequenas... É, é, locais, por exemplo, onde que havia minério, como Cuiabá, né? Mas que também era acessada pelos pelos grandes rios. No início do século XX, é, o Brasil decide interligar, né, as suas regiões através do telégrafo. E o Marechal Cândido Rondon foi um dos responsáveis pela pela construção dessas linhas é, telegráficas. E nesse contato com povos indígenas, inclusive, foi é, motivador né, para sua, para sua proposta de criação de um órgão indigenista responsável é, pela, pela Pelos indígenas do Brasil, que foi o Serviço de Proteção aos Índios é, Lembramos também que um pouco antes da, do projeto de, de JK No governo de Vargas, é, houve essa, essa, é, um, pelo menos um grande projeto é, desse governo é, que, que se chamava Marcha para o Oeste de levar, entre, na, nas palavras do presidente, homens sem terra para a terra sem homens. Numa ideia de que o oeste do Brasil era havia um vazio demográfico, ou seja, as populações indígenas que habitavam essas regiões, e já nessa época, me meados do século XX, havia também populações, é, que hoje chamamos de populações tradicionais, né, é, que não são necessariamente populações indígenas, mas que têm um vínculo distinto com, com com o meio ambiente, com a terra, também já já ocupavam grande extensão desse desse chamado vazio demográfico. Então, de fato, não havia vazio demográfico nessa, nessas regiões que foram ocupadas por uma infinidade, enfim, de de, de, de camponeses e, e também especialmente de empresas agropecuárias. Né? que acabaram depois gerando muitos conflitos e continua até hoje esses conflitos, né? As populações indígenas também vão sofrer grande impacto com a transferência da capital federal para Brasília, é, atual Brasília, por conta da também dessa dessa é, avanço do capital para a região. É, povos do que ocupavam o cerrado, eles são obrigados a se transferirem para regiões mais mais é, amazônicas, né? É, um, um dos exemplos desse, desses povos é o povo xerente, o povo xavante né? O xerente hoje ocupando regiões do Tocantins, o xavante no, na região do Mato Grosso Que eles fogem dessas regiões, claro que é um pouco antes de Brasília né? Mas não se, é, é, antes da construção de Brasília, que eles vão, vão ainda no, no, no final do século XIX Eles vão fugir de, de, do avanço dessa dessa Desse, é, é, dessa presença do, do, do capital nessa, nessas regiões, e vão ocupar regiões mais da floresta amazônica. Mas, no caso da, da, da construção da Capital Federal, é, havia outros povos que habitavam essa região e que também foram, foram é, enxotados desse, desses locais. É, e, e muitos inclusive foram incorporados a essa massa de trabalhadores que, que, que foi construir Brasília e que simplesmente desapareceram, então é comum hoje se ouvir, ah, Brasília não havia indígenas, sim que havia indígenas mas eles é, simplesmente foram ignorados em suas identidades, até porque o século XX foi um século que é, é, eliminou né, uma quantidade grande de populações indígenas. Né? É, não fisicamente, alguns também, mas mais do que eliminação física, foi eliminação cultural. Né? Povos que foram, é, com as políticas de branqueamento, esses povos foram sendo é, integrados à, à dita comunhão nacional.